Small Business Ecosystem, de Seattle and Bradstreet, é um sistema de soluções projetado para que a sua empresa tenha a credibilidade, a visibilidade e a confiança desejadas por empresas tanto nacionais quanto internacionais. É uma oportunidade de crescimento para o seu negócio, seja qual for o seu giro, sua atividade ou o tempo de mercado. Possui seis ferramentas especialmente desenvolvidas para atender às necessidades de cada empresa, úteis, para que todas alcancem visibilidade no cenário empresarial. Nossos produtos são capazes de romper barreiras nas negociações comerciais, construindo credibilidade e uma reputação favorável para a sua empresa, pois foram criados para o um importante ecossistema mercantil na América Latina, as pequenas e médias empresas, desde aquelas recém criadas até as já consolidadas, importadoras, exportadoras, em qualquer indústria e atividade empresarial. Contamos com produtos líderes de mercado, como o Número DUNS, uma identificação única, intransferível e universal para sua empresa. Como um passaporte com todos os vistos do mundo, o Número DUNS é imprescindível para abrir caminhos e mercados internacionais e exclusivos. É a plataforma para fazer negócios com as organizações governamentais, comerciais e industriais mais influentes nos Estados Unidos, na Europa e em várias outras partes do mundo, que reconhecem? recomendam e exigem que as empresas com as quais eles têm interesse em fazer negócios tenham um número DANS de identificação única. Business Information Report Os Business Information Reports de Seldon Bradstreet são relatórios detalhados, frutos de uma investigação pormenorizada, com informações, análises e interpretações sobre potenciais clientes, fornecedores e parceiros comerciais. Os Business Information Reports podem ser usados em praticamente todas as áreas de uma empresa que precisa avaliar riscos, como gerenciamento de risco, crédito a clientes, controladoria, compras, fornecedores. Em cada um dos nossos consagrados relatórios, o cliente tem seu poder a inteligência comercial para reduzir riscos e fundamentar suas melhores decisões de negócios, para fazer com que sua empresa seja mais rentável e cresça com segurança. O Small Business Ecosystem também oferece produtos de valor e impacto digital, como o selo Duns Registered, um selo em formato de logotipo publicado na página inicial do site da sua empresa. Além de agregar à sua imagem corporativa a confiança dos 178 anos da marca Dun Bradstreet, o selo é também um link para que todo visitante de sua página possa consultar o perfil da sua empresa. É esse perfil que vai assegurar ao mercado que sua empresa é confiável e transparente. A assinatura digital DUNS Registered é uma identidade visual usada para assinar documentos eletrônicos gerados pela sua empresa, como e-mails ou textos eletrônicos. A assinatura assegura aos interessados em fazer negócios com você a autenticidade e a confiabilidade da sua companhia. Também outorga a seus clientes a imagem de um selo, que ostenta o nome da empresa e um link simples para o seu perfil corporativo. Seus funcionários podem acrescentar assinatura ao e-mail ou a documentos e apresentações. Quando alguém clica sobre assinatura, abre na internet o perfil da empresa verificada por Dun Bradstreet. O Certificado de Credibilidade SEAL Dun Bradstreet é um certificado impresso que estabelece a credibilidade de uma empresa para fazer negócio com outras companhias, mediante uma validação da autenticidade e existência do negócio. Conduzimos uma pesquisa que segue os estritos procedimentos da CIAL Dun Bradstreet e analisamos a documentação fornecida pela empresa interessada para determinar se ela é ou não qualificada para receber o certificado. A empresa certificada receberá um documento impresso em uma moldura elegante para ser orgulhosamente exibido pela empresa. O Dan's Guide é o guia online de negócios mais robusto e avançado na América Latina. É uma ferramenta de busca especializada que proporciona informações sobre mais de 3 milhões de empresas e negócios. É uma plataforma única no mundo para promover empresas em seu mercado natural de consumidores e concorrentes na América Latina. Usando buscadores de última geração, mas muito fáceis de usar, qualquer empresa ou pessoa interessada em encontrar fornecedores, clientes e sócios de qualquer indústria ou ramo comercial, terá acesso à informação necessária para identificar e conhecer seus potenciais parceiros comerciais. Ao contratar um pacote Small Business Ecosystem, você contará com benefícios como o aumento das vendas, o posicionamento da marca, a construção de uma baixa reputação de risco e uma alta credibilidade comercial. Ou seja, você gera a confiança necessária para facilitar e aumentar suas vendas. Conheça-nos! Se sua empresa é nova ou foi criada recentemente, Welcome to the World é o que você precisa para posicionar-se de maneira rápida, segura e efetiva por um valor exclusivo e preferencial, Queremos que você prove nossos produtos por seis meses e comprove os benefícios. Se sua empresa tem mais de três anos de mercado, Trade Visibility te ajudará a construir uma excelente reputação com sócios e clientes que vão aumentar seu portfólio para que você possa dar o seguinte passo no mundo empresarial. Se sua empresa tem mais de cinco anos de mercado, você já tem o que precisa para ficar na preferência dos clientes. Então o Trade Credibility te ajudará a desenvolver a credibilidade que seus possíveis sócios necessitam para escolher você e não a concorrência. É assim que você vai crescer no mundo dos negócios. Se você já está no mercado e conta com bons parceiros comerciais, passe o seguinte a demonstrar que você é confiável para fazer negócios, que representam baixo nível de risco comercial. Para isso, Commercial Partner vai te dar a referência que você precisa para convencer empresas multinacionais a fazer negócios com você. Seja qual for a necessidade do seu negócio, Small Business Ecosystem conta com a solução. Escolha o pacote que melhor se adapte às necessidades da sua empresa e conte com a ajuda da qualidade dos nossos produtos.